Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra compartilhar com vocês a minha caixinha do mês de maio. Sim, eu tô atrasada, as minhas caixinhas estão chegando super tarde. Elas estão chegando lá perto do dia 20, 25. Então acaba que eu só consigo gravar no mês seguinte. Mas a caixinha de maio foi essa aqui que tá pesadíssima da Disco Party. E atrás ela é assim, marble, roxinha. E eu achei ela linda acho que vai combinar super bem com as outras pra eu deixar organizando minhas coisinhas. E ela tá muito pesada, então eu espero do fundo do coração que a Glambox tenha se redimido por causa da caixinha anterior, que eu realmente não curti muito. E eu comentei sobre isso com vocês lá no vídeo da Glambox e também no meu Instagram. Então se não me segue lá ainda, segue que lá eu comento sempre quando a caixinha chega, o que, que eu achei. Se tu quer assinar a Glambox também, não esquece que eu tenho cupom de desconto. Com ele vocês ganham até R$80 de desconto em um brinde especial na assinatura. Então não perde a chance e toda semana o brinde muda. Então corre, garante o teu. Já vou aproveitar para falar aqui no início do vídeo que eu falei com a Glambox sobre o produto que veio mofado na caixinha anterior e eles eles falaram que vão me reenviar esse produto na caixinha de julho, então vamos esperar para ver o que, que vai acontecer, se vai ter o produto ainda e se eles vão enviar certinho. Então lá em julho eu lembro vocês de novo, mas quem perdeu a saga, assiste o vídeo que vai estar tá aqui nos cards, que lá eu explico tudo direitinho. E vamos lá abrir a caixinha do mês e ver o que, que veio dessa vez. O primeiro produto que eu vejo assim que eu abro a caixinha é um Livin. Livinho desembaraçador. Esse aqui é da Jaque Janine. Ele é hidratante para todos os tipos de cabelo. Promete cabelos hidratados e desembaraçados. Tem óleo de baobá, extrato de aveia e manteiga de buruti. Ele é esse tubinho. Ele tem 150 gramas. Diz aqui que é rico em ativos naturais. Como óleo de baobá, extrato de aveia e manteiga de buruti. Nutre e hidrata profundamente sem pesar os fios, facilitando dessa maneira o desembaraço. Seu alto poder antioxidante trata os fios e protege contra o envelhecimento. Proporciona brilho, reduz o frizz, pontas duplas, garantindo toque sedoso e maciez extrema. Vamos ver o cheirinho, ver se é bom. Hum. É bem cheirazinha. Um cheirinho bem cítrico. Acho, nossa, muito gostosinha. Esse tubinho, essa bisnagona. Custa R$ 49,90, então eu acho que é um preço super ok pra um produto que tu não usa tanto assim, que é um pouquinho só nas pontas pra resolver o problema. O segundo produto é uma paleta de make, eu amo a paleta que eu tenho dessa marca que veio também na Glambox. Essa aqui é a paleta da Glocks Me, ela promete longa duração e o nome da paleta é Make It Last, a minha é na cor B e ela vem com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cores. Duas, três são glitters, uma é um cintilante e três opacas. E um cremezinho, um champanhe, mais para iluminar, eu acho. A minha outra paleta da Glock's Me é grandona, então tem essa aqui pequenininha. As cores são super bonitas, tem umas cores bem diferentes. Achei maravilhoso o tamanho. Ela é pequenininha, cabe na palma da mão. Então, super boa pra deixar no necessário, na bolsa, em bolsa de viagem. Com certeza ela vai andar comigo por aí. E essa paletinha custa aproximadamente R$16,00, que também é um preço super bom. Pra uma paleta tão versátil, que tu pode fazer um olho mais básico ou um olho super cheguei pra ir numa festa... Então, eu amei e com certeza ela vai andar junto comigo a partir de agora. Um produtinho que eu já vi todo mundo receber e que eu nunca tinha recebido é o Refresh Makeup Remover da The Skin Soul. É um demaquilante refresh. Ele tem ácido hialurônico, extrato de maracujá, extrato de alecrim e fórmula vegana. Ele é pequenininho também, vou deixar junto com a paletinha de maquiagem para levar pras viagens e quando eu for dormir fora. Ele não é bifásico, ele é um demaquilante tipo água misturada celular assim que ele é só líquidozinho e é bem cheirozinho não sei identificar do que que é esse perfume talvez de maracujá é tem cheirinho de maracujá então ele é bem gostosinho com certeza vou deixar na minha necessária de sair de viagem Vou usar muito. Esse tubinho tem 60ml e custa R$39,90. É um preço bem alto. Mas os produtos da Days Soul realmente sempre tem um preço mais elevado. Então eu já esperava que ele não fosse ser um baratinho. Mas eu vou testar e conto pra vocês. Eu amo quando vem shampoo e condicionador na caixinha. E dessa vez veio o shampoo e condicionador No Freeze da Cipo B. Eu já testei um produto deles. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E eu testei o... Hidratante, eu acho. E agora eu recebi um no-freeze, eu vou testar também e mostro aqui pra vocês o que eu achei. Quando eu usei aquele eu gostei, só que eles são um pouco caros. Cada um deles custa R$37,90, então não é um valor baratinho. E tem cheirinho de seda cera, ceramidas. O mesmo cheirinho, muito gostoso. Vocês sabem que meu cabelo tem freeze, eu uso os produtos pra isso, então esse aqui veio certinho, perfeito. E eu vou testar e conto mais pra vocês de como ele performou no meu cabelo, o que, que eu achei, se vale a pena esse valor. Cheirinho de limpeza, sabe, no shampoo. Muito bom. Gostei. Vou botar lá no box, usar e conto mais depois. E como eu falei, cada um custa 37,90, o que dá 75,90 os dois. Outro produtinho que me deixou bem curiosa esse aqui é o gel efeito blindagem da Barber's Beauty. Eles que promovem hidratação e firmeza, auxilia na blindagem e detoxificação... Eita! Detoxificação da pele. Tem carvão ativado e extrato de argila negra. Ele tem ácido hialurônico, não testa em animais. E é para todos os tipos de pele. Eu acho que esse aqui é para o corpo, não? Com a pele limpa e seca, aplicar o gel blindagem com, efeito cir uh, com movimentos circulares massageando a pele uniformemente por toda a face até obter completa secagem. Olha que interessante, ainda mais agora que eu tô fazendo o tratamento com a Dermato, ter esses produtinhos é bem interessante pra hidratar, porque a pele fica, acaba, acaba ficando um pouco mais irritada, um pouco mais sensível, né? Então, vou abrir aqui pra gente sentir o perfume. Olha, ele é um gelzinho mesmo, ele é transparente, gostei. Sem de nada, não faz isso comigo, barbers. Ele tem um perfumezinho bem, bem fraquinho. Quase não dá pra sentir e ele é muito gostosinho, absorve super rapidinho e deixa a pele bem sedosa. Nossa, eu gostei. Vou usar com toda certeza, quero muito testar pra ver como é que minha pele lida com ele. E ele tem 60 gramas e custa 72 reais. Eu acho isso... Um absurdo para um tubinho desse aqui. Então ele tem que ser muito incrível para valer esse valor. E eu agora eu fiquei ainda mais curiosa. Então eu vou testar e mostro para vocês. O próximo produtinho da caixinha é uma máscara. Essa aqui é a máscara Peel Off facial da Ravena. Ela diz que é com um tratamento à base de ouro ela, com elastina e vitamina E. Promete revitalização em 30 minutos. Eu gosto muito de máscara peel-off, mas eu tenho medo de usar no rosto inteiro e depois arrancar minha pele inteira junto, sabe? Então eu vou testar primeiro pra ver se não é muito forte e aí depois eu aplico no rosto todo, se for o caso. Tem cheiro de cola. Tem cheiro de cola de, daquelas colas brancas. Chegou a entrar lá no meu cérebro. E ela é bem douradinha. Para remeter bem a ouro mesmo Eu achei bem legal a proposta Eu nunca usei máscara da Ravena Então eu tô curiosa para testar E esse tubinho tem 60 gramas E custa 30,90. O último produto da caixinha É um sprayzão Esse aqui é o Skin Food com 10% De teor de vitamina C Bruma capilar antioxidante Ai que legal, é capilar Eu achei que era de rosto É gluten free, sem derivados de petróleo Sem silicone e sem fragrância Sintética Eu usei um produto capilar Da de, da 2 1 -2, E eu não gostei do perfume Eu achei muito ruim o perfume Então eu tô com medo Mas eu vou aplicar aqui pra mostrar para vocês para dizer pra vocês qual é o cheiro Tem cheirinho O cheiro de vitamina C pra mim lembra um pouco o Cheirinho de ferrugem esse aqui não é, ele é um cheirinho mais mentolado, mais cítrico. O que, que é esse cheiro? Parece... Capim-limão. Acho que é capim-limão. Eles gostam de botar cheiro de capim-limão nas coisas. É. Tem cheirinho de capim-limão. Eu achei gostoso, não é um cheiro que incomoda, ele fica bem fraquinho, tem que cafungar lá dentro do cabelo pra sentir. E eu com certeza vou usar. Quero entender pra que que isso serve, né? Atua como protetor térmico, antifrizz e vitamina para os cabelos. Possui vitamina C encapsulada que contribui para o fortalecimento dos fios, previne a queda e proporciona brilho ao cabelo devido ao fechamento das cutículas dos fios. Também ajuda a manter a cor natural dos cabelos e os mantém mais hidratados. Contém óleo essencial orgânico de mandarina, é esse o cheiro. Que trabalha a aromaterapia para acalmar e aliviar o estresse. É exatamente esse cheiro. É alguma coisa cítrica com folha. Só pode ser esse negócio. E teor de vitamina C, 10%. O riff em torno de 4 vezes a bruma capilar nos cabelos secos ou molhados. Deixa, deixa secar naturalmente. É como se fosse um spray antifreeze. E que já dá uma cuidado, uma tratada no cabelo Tô bem curiosa, vou botar pra usar com certeza Assim que terminar o meu que eu tô usando, eu vou usar esse aqui E aí eu conto pra vocês o que, que eu achei Aqui não diz quanto vem, mas é um tubão gigante, marca minha mão E ele custa 68,90. Então isso aqui vai durar uma vida, porque ele é muito grande Mas eu espero que funcione super pro cabelo também, eu gosto muito dessa marca Só não tinha me dado muito bem com os produtos de cabelo Então talvez esse aqui seja a minha chance de gostar do produto de cabelo deles e acabou os produtos da caixinha. Esses foram os produtos que vieram esse mês. Eu gostei. Muito de todos, eu acho que eles super, super se redimiram na caixinha anterior, que deixou muito a desejar. E o total da minha caixinha desse mês foi R$353,20. Então veio o valor por essa caixinha e pela caixinha anterior, tá? Tudo certo. Eu amei os produtos, quero muito testar tudo. Então eu tô muito ansiosa pra botar eles em uso logo. Se tu gostou da minha caixinha e quer assinar também, não esquece que meu cupom de desconto tá aqui no box de informação e aparecendo aqui na tela pra vocês. Me conta aqui embaixo o que tu achou dos produtos, se tem algum que tu quer testar, se tem algum que tu quer que eu teste primeiro, pra te contar aqui em vídeo. E dá um like e se inscreve no canal, que me ajuda muito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!